You tell me about your... music Bom gente, hoje é o nosso segundo dia em Santiago E a gente veio fazer um passeio um pouco mais afastado do centro Mas vale muito a pena porque ele é o segundo ponto mais alto da cidade Fica a 300 metros de Santiago E também ele tem várias opções do que fazer Dá pra você passar o dia inteiro aqui Se chama Parque Metropolitano E o lugar que a gente está aqui agora A gente vai pegar um teleférico Pra ir lá no, no alto do serro, no ponto mais alto No Cerro San Cristóvão tem várias opções para você subir. Pode ir de van, pode ir de funicular, de teleférico, de ônibus. A gente escolheu de teleférico, porque é um passeio mais bonito e vale mais a pena. O nosso ticket vai ser 2.700 pesos por pessoa. A gente vai e volta com esse ticket. Mas tem várias outras opções de valores, você pode combinar teleférico com ônibus, com funicular. E dá para fazer do jeito que você quiser. Cada forma tem o seu valor e cada forma para em um lugar diferente. No caso, a gente, o funicular, que também é o que muita gente pega, para no zoológico. Como a gente não gosta muito, a gente achou que não valia a pena, porque a única diferença do funicular é o zoológico. É que também tem duas piscinas que você pode entrar, mas a gente não vai hoje. E vamos andando que eu vou mostrando o resto das atrações. Você não explicou é por que a gente não gosta de zoológico? A gente não gosta de zoológico por motivos óbvios, né? A gente tem que tomar presos. Fora do habitat natural deles. Fica é... são triste, né? Então a gente não vai. Agora a gente já tá no teleférico e são dois, duas paradas. No ticket que a gente comprou, tá? Tem tickets que só tem uma parada. A primeira é no, na, numa das piscinas que eu falei, mas acho que só tem isso lá, então provavelmente só vai descer e dar uma olhada. E a segunda que é o Mirante, que é o ponto mais importante do passeio. Agora a gente tá vendo ali atrás, depois eu mostro pra vocês, o Sky Quaditaneira, que também é um ponto altíssimo da cidade e mais tarde eu vou falar sobre ele também. Mas ele está fora do Parque Metropolitano. é bem perto da tá ir andando mas só mais tarde. Agora a gente vai subir mais um pouco pra ver as atrações. Olha como a gente deu sorte, esse teleférico é pra seis pessoas. Mas como a gente veio cedo, em 10 horas quando o parque abre, então só tem a gente aqui. <música> pelo ponto mais alto daqui, que é o Santuário da Imaculada Conceição, que tem a imagem dela, tipo Cristo, no Rio de Janeiro, lá em cima, e fica a quase 900 metros do nível do mar. Mas não dá pra falar com vocês lá, porque tá tocando música o tempo inteiro, então, direitos autorais. Daqui de cima você pode ver tanto a Grande Santiago, quanto o Sky Costaneira e a Cordilheira dos Andes, que são essas montanhas atrás. E quem vier no inverno vai ver a neve em cima da Cordilheira, que fica bem bonitinho. É, agora a gente vai continuar passeando e não sei se vocês perceberam, mas aqui é gigante é o maior parque do Chile. que é um arranha-céu da mesma altura do cerro que a gente foi agora, e lá você tem uma vista de 360 graus da cidade toda, lá do Alto, é o prédio mais alto, da, o ponto mais alto da América Latina e você paga 15 mil pesos para entrar aí você sobe mais de 100 andares e vai ter essa vista, mas a gente não vai fazer por dois motivos primeiro porque é da mesma altura ao lado do cerro do que a gente acabou de ir, Cerro São Cristóvão e Lá a gente conseguiu fazer o teleférico, passear no parque, ver a vista sem vidro em volta por 2700. Então, né? Não faz sentido. Outra perspectiva de Santiago né, Que não é mais é, a grande cidade Um monte de gente, carro passando É essa vila Que na verdade é um, se chama Passeu de la Vila E fica bem perto do shopping que a gente estava É uns 600 metros andando E fica no bairro de Providência Aí chegando aqui tem várias lojinhas Salão de beleza, restaurante E tem um clima mais calmo assim. Ele é feito inspirado no na arquitetura é inglesa de antigamente, então é bem diferentezinho assim. E no fundo você pode ver o contraste com o Sky Música Esse aqui é o Parque das Esculturas. É só você atravessar a rua, quer dizer, atravessar a ponte lá do passeio La Vila e andar um pouquinho que você vai estar aqui, é bem perto e é um parque bem grande, bem movimentado. Tem várias esculturas de vários artistas diferentes. Agora vamos para casa, casa dizer pro hotel, né? Tomar um banho, porque tá difícil esse sol e mais tarde vamos sair. Up and solve this and this